E aí, guitarrista, beleza? Novidade aí pra você. Já tá começando uma série aí, economizando tempo. No que que consiste essa série? Tá? Esse vídeo aqui é o primeiro da série já, ok? Mas é informativo, o restante agora vai ser tudo de conteúdo. Basicamente vai ser dica de até um minuto, não quero passar de um minuto. Que é para você ter o aproveitamento 100% do vídeo. Ok? A gente vai continuar com as séries normais que a gente já tem no YouTube. mas A gente vai acrescentar essa sériezinha aí, que são dicas gerais. Dica de, de equipamento, dica de tudo. Só que dicas rápidas, certo? Agora eu gostaria de pedir somente um favor, ok? Não vou dar aquele monte de recado chato que eu sei que vocês às vezes não gostam, beleza? Mas é o seguinte, eu preciso que você comente nesse vídeo aqui embaixo, tá? Todos os assuntos que você quer aprender, seja de equipamento, técnicas, seja do que for. Comenta aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo. Quanto mais comentários, melhor para vocês, melhor pra mim, melhor para todo mundo, ok? Então participa aí comigo, comenta aí embaixo o que você quer aprender. A gente vai estar tá fazendo essa série agora diária, ok? Todos os dias um vídeo novo para você poder aprender ainda mais, certo? Lembrando, os vídeos permanecem como já estão, segunda, quarta e sexta. E agora esse, esse conteúdo novo aí vai vir todos os dias. Todos os dias por volta de meio dia eu vou estar tá compartilhando com vocês, beleza? Então me ajuda a manter essa série aí e vamos que vamos!